Olá, hoje vamos falar sobre o sistema CONWIP como parte de um estudo para a matéria de PCP2 ministrada pelo professor Maurice Lage Jr. da UFSCar. O sistema foi apresentado por Spearman e outros em 1990. O nome vem de Constant Working Process e CNE significa que é controlado pelo nível de estoque. Isso se dá já que todo estoque em processo está limitado pelo número de containers ou caixa, bandejas, etc, na linha. De acordo com SIPR e BOOFING, o CON-WIP é melhor aplicável quando temos uma linha com fluxo estável e uniforme. O início da produção se dá quando temos um container disponível, um cartão na backlog list e matéria-prima neste container. O operador processa o esquema em esquema FIFO e a matéria-prima para todo o processo até o último estágio deve ser colocada no container. Assim temos toda a linha puxada desde o início além disso toda a instrução para cada um dos processos e roteiro de produção deve estar no cartão assim que é finalizado o último pedido o produto vai junto com seu cartão para o estoque final e o container retorna ao início para poder dar início a qualquer outra produção com o pedido do cliente o produto é despachado e o cartão gera um pedido de compras de matéria-prima e volta a linha na última posição entre os cartões. Aqui temos a ilustração do processo. A característica de puxar a produção é garantida pelo fato de que quando o produto vai tanto para os clientes, tanto externos quanto internos, o cartão volta ao início da produção, fazendo com que o fluxo de informação caminhe a montante enquanto o fluxo de materiais caminhe a jusante. Além disso, não temos nenhuma etapa em que é programada, tudo ocorre em cadeia. Agora realizaremos uma simulação para ilustrar melhor o conceito. Para isso, iremos preparar sanduíches através do sistema CONWIP. Essas cestas irão representar o container ou uma caixa em uma linha. Lembrando que a quantidade total dessas cestas limitará o estoque em processo. Aqui temos o operador pegando a ordem de serviço. E colocando dentro do container os mat a matéria-prima que será utilizada para o sanduíche. No caso é pão, mortadela e queijo. Então ele passa, junto com a ordem, para o próximo operador. Que fará a função de cortar o pão. Vemos que a faca é a ferramenta. né? Finalizado o corte, ele irá passar para o próximo, para a próxima estação, junto com a ficha, com a ordem, para o próximo colocar, a, passar o requeijão. O requeijão, nesse caso, nós não colocamos como matéria-prima dentro do container, porque nós consideramos ele sendo uma matéria-prima mais barata e em, em abundância, como se fosse parafusos, porcas, em uma linha de produção então isso que isso então fica na própria estação mais uma vez ele passa para o próximo colocar uh, o recheio do sanduíche então é passado para o próximo para ele embalar assim temos o produto pronto dentro do container com a ordem de serviço então então esse esse produto embalado ele vai para o estoque sem container o container volta para a linha de produção e quando é vendido o o sanduíche a ordem de produção vai para o último lugar na lista de pedidos feitos assim finalizamos a nossa apresentação Espero que tenham gostado e obrigado por assistir.